Que no Minecraft Irmandade, todo mundo tem uma habilidade secreta. Que com ela você pode tornar o dono de algo no Minecraft. E hoje eu decidi quebrar essa regra. Para ter uma das coisas mais poderosas do servidor e me tornar finalmente o player mais forte. Mas se quiser saber o que é isso, se inscreve e vê o vídeo até o final. Quantas vezes na vida você foi baixar algum jogo, vídeo ou aquele meme pânico e seu celular tava travando? É, comigo várias. Sem falar das vezes que o jogo só dão travando. Que no meu caso era sempre. Eu disse: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 oh, oh, oh, oh, oh, oh. É, o, oh, oi? Boa tarde? É, LG, como é que você tá, mano? Qual é a parte da gente era aliado? Ué, mas eu só tô dando uma olhada na tua casa, <risos> que, que que aconteceu? Não, não, eu, eu recebi uma denúncia Que minha construção tava pegando fogo E eu volto com... com... Explique-se Não, é... Eu tava aqui dentro, porque a porta tava aberta, eu saí entrando, entendeu? Vai ter que fazer melhor, pô. Tá, LG, eu preciso de uma bigorna, mano. Eu ia usar rapidinho só pra reparar as minhas varas de pesca, que elas tão quase quebrando, mano. Hum. É sério. E por que eu... você não me manda mensagem? porque você... Ah, eu esqueci. <risos> LG, olha só, mano, alguém entrou na minha casa e usou minha bigorna até ela quebrar, velho. Se eu fosse você, eu abri o olho, mano. Então, é, desde que tudo tá acontecendo, né? Eu não sei nem em quem eu posso confiar, né? Querendo ou não, cartagem de Curado, Conção pegando fogo, pessoas me roubando. Eu achei ah, várias bancadas de encatamento legal. Eu não roubei, eu não roubei, eu não roubei. Eu ia ver se tu tinha bigorna, daí ia te mandar mensagem e perguntar se eu podia usar. Quer saber, pô? Eu vou te uh -huh. passar o bando, sabe por quê? Porque eu uh -huh. sei que você ia usar e depois você ia ver para pagar. Porque eu já fiz isso com a sua <risos> farm de XP. Então tamo no 0 a 0 Que larabio, mano. Mas e aí, ó. Que larabia o quê? A é? mesma ele vai, ó. <risos> <risos> Peraí, eu nem não, não sei onde tá? Se, se... Você tem bigorna sobrando aí? Porque se você não tiver Se você me der permissão Eu vou lá e faço eu mesmo Tudo tem um preço Tudo tem um preço Mano, agora você fez a farm de ferro justamente para abastecer o seu estoque de bigorna? Cara, na real, era com outra ideia, mas faz sentido, né? Não, não, agora, agora eu quero ir lá pegar ferro para isso. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Eu juro no fundo do coração. Achei eu não. nunca pensei nessa possibilidade, pô. Eu achei que você tinha feito por isso. Na hora de a bigorna primeiro, depois você vai. Ah, pro tá, tá. O que, é que você quer? O que é que você, você quer, quer ter ela? a bigorna em si, uma para você? Isso. Isso, aham. Uh -huh. Uma netherite. Barra, não fragmento. LG, Oi. Mano, você tá subindo o preço. Você não sabe mais quanto é que Tá bom, tá, tá, bons, tá bom, tá bom. Vou fazer o mesmo preço que eu fiz para a última pessoa que comprar uma bigorna. Tá bom? Da Dima. 10 Dima. Oh, meu Deus. Vem oh, cá, vem Comparando cá, com o com preço que eu compro para usar, tá quase de graça, que, eu, que sabe que o oh, preço é bem abusivo, né? Tá, ó, vem cá, chega mais. Hum, um. Ó, fecha a porta aí pro o rock e não fugir, mano. Relaxa, de, de rock eu entendo. E aí, amigo, suave? É, vejamos. Eu acho que eu não tenho... Tenho? Não, eu tenho. Tem? Aqui, ó. Você não quer três detritos ancestral, não? <risos> De, de brinde? Não, não, não, não. Os três. Mano, vai, fa, fa, dez faz dez o seguinte. Ó, me dá esses 10 dimas e o três de trito que eu te faço uma oferta que você vai amar. Faz a oferta do primeiro. <risos> ó, ó, ó. Oferta pânico. Eu deixo você pegar o ferro lá na farm pra você poder fazer a bigorna. E já que nós é mó truta. Mano, pra mim a gente é truta. A gente é camarada, amigo e irmandade, né? Truta. Eu vou uhum. deixar você fazer bigornas Enqu enquanto a, enquanto é, eu sou for a pessoa que obtém isso aqui, é o dono disso aqui. Você tem totalmente liberdade pra fazer bigornas à vontade. Porém, só você pode usar. E se outra pessoa usar a sua bigorna, você tem que ir atrás da pessoa. Ah, tá, tá, tá. Cê, pode ser, pode ser. Você tá assim, tipo é, adotando o um fio, entendeu? Você tá tipo adotando o fio. E os três detritos, né? É, é isso? Deixa eu ver. Man, man, man, Mandei. Mano, você é muito, muito larápio, velho. Mas eu acho que vale a pena. Mas eu sou um negociador nato, né? Já, já arrumou um chifre de cabra? Não, ainda não. Eu um desses, velho. Mano, vai atrás. É mole legal o barulho, ó. <risos> Eu não me canso disso, cara então eu posso fazer bigorna, é isso, né? Pode fazer. P Pega a ferro lá se precisar. Agora eu vou cuidar daquele ah. incêndio. É, mas então esse negócio aqui da de ter tudo pegado fogo. Existe dois mundos. O mundo que pegou fogo mesmo e o mundo que alguém tacou fogo. Eu acredito que pegou fogo mesmo, porque eu esperava pensar. Olhar aqui, na real, eu fui meio babão, né? Por causa que o negócio aqui é tudo de lava e eu coloquei madeira. Então meio que eu pedi para isso acontecer, né? Mas fazer o que acontece? Eu tenho um outro plano para decorar esse local aqui aqui, mas eu vou deixar para outro momento. Na real, mas toque suave, né? Eu tenho um bloco substituto para colocar aqui. O único problema é que eu não sei se ele vai funcionar. Então, em outro momento, eu tento por agora. Vamos para casa que a gente tem coisas para resolver. Na real, o assunto que eu tenho para resolver é um pouco menos complexo do que parece. Eu tô cheio de trai aqui no meu inventário. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Olha, tudo de jogar tudo aqui, assim, ó, pronto. Nossa, tem bastante na direita, né? Enfim, eu quero falar com o Tugin. por causa que desde tudo que está rolando aqui, aparentemente fora o a PUC dá para confiar 80%. O Tuguinho é o meu maior aliado. Então eu preciso ver com ele se ele sabe alguma coisa sobre esse incêndio. Eu vou eu vou chamar ele. Na real, ele tem um chifre de cabra. Tem, né? Ah, mas ele não tá aqui no jogo. Pera aí, eu, eu, eu vou eu vou ligar para ele. Calma aí, eu vou pedir para ele entrar aqui. ó, oh, oh, ele entrou ali, ó, ah, aqui, qual é eu? Aí, é eu tô bebendo uma água aqui Calma aí tá. Não ouvi. vai ter que tocar o chifre de cabra pra ouvir Estou, não estou Eu não perdi estou o te meu, ouvindo. mano Eu perdi o meu, velho. Foi mal Eu teve esse, esse chifre aqui, ó é. Eu vou arrumar a só pra tum, tum. conversar Tchau, tchau ah. que, ah. Repete, repete, repete <risos> Aqui, okay, okay, ó Tudum, tum, tum. <risos> Meu Deus Mano, Tugas, te chamei aqui por causa de um motivo Minha farm pegou fogo E como é que isso aconteceu, mano? Então, tem duas possibilidades, amigo dragão Ou foi aquela lava Ou foi uma pessoa Aí eu queria saber a sua opinião sobre. Pra, pra não sentir que eu tô muito paranoico, entendeu? Cara, foi a lava. Você tem certeza que falava? Foi. <risos> não tem, não, não tem. Aqui, é ó, pensa muito... comigo, pensa comigo, ó. Roubam meu telhado, roubam meu gato, roubam minhas bancadas da minha habilidade, espalham cartazes de procurado sobre mim. Então vamos deixar claro que assim, é. Minha, minha paranoia tem motivo, né? Você tá paranoico mesmo, LG. É, eu sinto muito te informar, mas foi a lava, mano. Foi burrice sua ali, velho. <risos> ah, não, é o que importa. Mas e aí, mudando de assunto aí é que você tem de bom pra nós? Ah, de bom, mano. Mano, é verdade. Eu tenho que te falar, velho. Agora, Eita, uh. você pode usar Villager. Um fazendeiro, velho. Todo mundo do servidor pode usar. Graças a uma burrice de uma pessoa. <risos> Pera, co como assim? Que papo é esse aí, cara? É, parte disso é culpa minha, mas... Bom, você lembra que eu disse que eu ia me vingar do, do House, né? Do pessoal que me roubou. Sim, lembro. Então, eu fui lá, me vinguei, peguei o livro do House e aí eu entreguei pro Phantom. Eu acho que eu não devia ter feito isso porque eu falei pra ele se livrar daquilo em vez dele guardar, ele tacou fogo no livro, mano. E eu disse pra ele se livrar, pra ele esconder em algum lugar, não tacar fogo. O Phantom queimou a habilidade do House? Sim. E agora todo mundo tá podendo usar, porque tá permitido pra geral agora. <risos> bom, bom. Onde eu consigo villagers? Não sei, cara. É contigo, mano. Eu, eu não sei o que fazer. Eu sei que o livro dele era de fazendeiro. Então agora, mano, você pode mexer com qualquer villager que dê comida, essas coisas, mano, que não vai acontecer nada com você. Ó, oh, assim, eu tenho uma ideia. Eu tenho uns villagers ali, olha, que eu, que eu tenho pra minha farm de ferro que, que o House me ajudou a descolar. De Mas pra comida seria uma boa, até porque eu só tenho oito cenouras douradas e eu acho que o House não é mais meu aliado Eu, então <risos> Eu não sei, tá, tá, aconteceu muita Coisa esses últimos dias, eu Briguei, tu aparentemente tá Pra brigar com os outros, o que, que a gente faz véi? Então, ó, eu tô pensando no seguinte Eu tô pensando seriamente Em começar a treinar villagers E, e formar uma, uma área segura Uma área segura, é uma boa ideia, mano Ó, peraí, aí, me tira uma dúvida, eu tenho Acesso tranquilo ao The End, né Cara, você me ajudou muito Eu, eu acho que é a única a única pessoa que é amigo meu de verdade aqui do servidor. Então, cara, se tu quiser, tá liberado pra você entrar. Tá, eu, eu tenho uma ideia. Peraí, na real, eu vou. só asa tá cinza, né? Eu até hoje não coloquei a textura, peraí. Ah, agora sim tô vendo. Gostou, mano? mano como que a asa tá toda furada e tu voa, né? Não, mas, Mano, o que é que isso aqui? Não Pô. sei. Quanto tempo isso, eu tô mano. sem dormir? Acho que acho que é tudo, porque eu sempre tô dormindo. Ah, eu não. Pera aí. Vou entrar aqui, entra aí. Que impressão meu ou seu gato tá fazendo barulho, mano. que gato não gosta de fanto, né? É, Cara... é sério? Olha aqui, olha aqui, ó. Tem um aqui tentando atacar meu gato aqui, ó. Caraca, isso é novidade pra mim, mano. Você tá ligado que quando você é, você é dono de um gato, você dorme perto dele, e te dá um presente, né? Do, do, dorme aí perto do Traffic, quero ver se ele vai te dar um presente. Ah, ele não deita, só se for eu. Ah, só porque eu queria, mano. Um presente, que raiva. Tá. Bom, eu vou atrás desse negócio de villager, então Parece uma ideia boa. Você sabe algum local legal? Pra arrumar então? Pera aí, eu acho que eu sei um. Tem um lugar azul com o nome de Eu não sei Betty? se. Tu já viu. <risos> eu eu, não não fui não era eu que parte, nome eu que mudei o nome, eu mudei pra trollar. <risos> Mas tá bom Pera então. <risos> Tá, depois, eu vou lá, vou lá. Oh, uma coisa que eu queria ver era se tinha um. É, não mudaram. Ainda tá escrito pet ali na trollagem que eu fiz. Mas quem será que o dono do negócio? Porque se até agora tá largado assim, será que tem dono mesmo? Olha, tem até duas gramas ali que Enderman passou. É, eu acho que tá largado mesmo, né? Ué. Ó, oh, tem um viladinho aqui. Cenoura. Por esmeralda, esmeralda por pão. Agricultor. Tá tampado aqui. Será que alguém quer transformar ele em zumbi para tentar transformar ele em villager de uma esmeralda depois? Ah, parece que é isso, né? para ele tá aqui assim, né? E ó, defenderam toda essa área aqui, né? Tá, tem, tem um baú aqui, escrito não roube. E o baú é um baú armadilha que tem embaixo de uma terra. O resto tudo aqui é cascai. Mano, isso aqui, isso aqui é uma armadilha. <risos> isso daqui definitivamente é uma armadilha. Eu, eu, eu vou abrir, vai. Quer saber? Eu quero, eu quero ver o que vai dar Pera aí, vou comer uma massa aqui para não morrer. E tá. Ah, não. Mas não funcionou. Tá, não morri. Calma, calma, tudo certo. Calma, Pronto, pronto, pronto, pronto. Todo mundo vai achar que eu fui pro outro lado. Ninguém vai saber que eu fui aqui. Mano, era uma armadilha mesmo pra tentar matar, mas. Mano, não tem muito dano em mim que tava de armadura, não. Então, o que, que eles queriam pegar com essa armadilha? Tem alguém por aqui? Vamos sair, vamos sair. Eu queria explorar aquela outra casa lá do house, mas acho que não sei nem se é uma hora boa pra isso agora. Ouvi um barulho. Vou parar de minerar. Aqui tem uma saída. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Vai, embora, vai, embora, vai, vai, vai, vai, vai! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, sem é problema. Mas, não, não, não, eu fiz por mal. Eu achei que eu queria roubar alguma coisa. Mas eu só tava curioso, meu Deus do céu. O Vex matou o Phantom. Tá bom, uh, se passou, eu acho que algumas horas. Como vocês sabem, eu tô meio dodói da -da das colunas. Tá, minhas costas tá tudo assim, né? Eu tinha, tinha ido no médico, né? Nesse tempo, o pessoal que tava aqui sumiu. Deixaram o cenário aqui mais disfarçado. não sei se tem armadilha ainda. E apareceu um Wither Storm. Legal. A minha dúvida é. Eu ainda consigo fazer o que por aqui? Olha, tem um catalisador de warden. Eu não sei se o warden pode nascer daqui ou não, mas dá para pular para lá, eu acho. Tá, é, deu para pular. Ué, porque eu ganhei uma conquista de um lugar silencioso. Bom, eu vou entrar aqui mesmo assim, porque eu quero saber o que está acontecendo. Olha, os villagers daqui tudo sumiu. Mano, se todos os villagers daqui sumiu e tá cheio das coisas Wither, aqui pode ser uma armadilha. Eu, eu, eu acho que eu, que eu tô aonde eu não devia. É, é capaz de, de acontecer alguma coisa aqui e me culparem por eu estar tá aqui, sendo que eu não tenho nada a ver. É, vamos, vamos embora, vamos embora. Na real, o problema é que eu queria villager, né? Será que lá do pet tem villagers? Como eu havia falado, parte do meu objetivo se consiste em eu conseguir alguns aldeões para eu poder fazer as minhas coisas, né? Mas não sei se vai ter aqui. Aqui era uma farm, não era? Tá desligada. Mano, a, alguma coisa tá acontecendo nesse servidor e eu não sei o que é. Ontem tinha aldeão, alegria, festa, tudo mais, e agora tá tudo vazio sem. Nada a questão é que assim eu não vou conseguir aldeão. o de um Tuguin. Não tem aldeão. O Apo não tem e são meus únicos aliados. O House eu acho que não é mais meu aliado. Acho que a única coisa que sobra eu tenho tá a fazer os villagers da, da minha farm de ferro, é, se reproduzirem para ter mais. Só que eu acho que tem alguém que tá atacando todos os villagers, porque senão não ia ter sumido todos aqueles, né? Tipo, sei lá, o que tá rolando eu não sei, mas coisa boa não é. Bom, vamos ver se meus villagers continuam lá pelo menos. Separei três camas e pães. Vamos pegando aqueles 40 barcos que tem aqui na frente, até se com o creeper. Então tá, né? E vamos tentar ir lá na nossa farm de ferro ver se a gente consegue fazer algum daqueles villagers se duplicar. Eu tenho um grande plano para eles. Porém, eu preciso que para início de tudo esse plano dê certo desde a hora que rolou aquele incêndio, a farm de ferro parou de pegar porque os golems tá nascendo aqui em cima, ó. mas como eu olhei aqui e já tem muito ferro. Isso agora não é um problema. Ó, eu desliguei o tamanho de redstone o zumbi ficar aqui embaixo. E agora ele não vai assustar mais os villagers. Então por agora eu vou modificar um pouquinho a farm para ter mais camas, mas não necessariamente mais espaço, né? Vou dropar alguns pães. E se tudo der certo pelo fato de ter as camas, as bancadas de trabalho e o Olhem aqui, vai nascer mais villagers. Olha, eles estão trabalhando ali. Agora é com eles. Bom, vamos, vamos esperar e ver se alguma coisa acontece. né? Hoje oh, eu nem vi, mas já nasceu um, já tem um aqui. Olha o, o, o, o villager olhando para ele. Olha, olha, olha, Bom, tá de noite, né? Deixa eu colocar uma cama aqui para mim. Eu vou dormir também. Ah, não vou conseguir por causa do teu zumbi, né? Não, pera, eu, eu vou dar um jeito de dormir. Aí vamos ver se vem mais um, se vem mais um, daí já leva os dois ou leva só esse por enquanto. Bom, eu vou ver isso depois. Deixa eu ver se aqui eu já consigo dormir. Meu Deus do céu, o entrou. Tomara que ele não venha pra cá ver isso. A mini villager ali, que bonitinho. Mano, querendo ou não, eu acho que isso aqui é uma coisa boa se fazer até, porque como sumiu todos os villagers, talvez alguém esteja tentando extinguir todos os villagers da irmandade. Tô fazendo isso, eu vou ter um villager a salvo. Vou buscar uma vara de pesca para poder tirar ele daqui em segurança. Pronto, cadê o mini villager? Tá ali, eu tenho que conseguir pegar o mini villager. Peguei, boa. Eu acho que isso aqui é o suficiente já, vamos ver. Não! Eu acho que a única solução vai ser tirar ele com o barco mesmo. Então, eu acho que o mais prático agora é esperar ficar de noite, porque quando ficar de noite, todos eles vão para cama e a cama do direto é essa aqui. Tava acompanhando o, o pôr do sol aqui, né? Então, mandamos mensagem pro Amazing para ele não dormir, que ele tá aqui na, jogando, né? E olha só, tem mais um. Vou ter que até pegar um pouco da, das madeiras que tem aqui, ó, para fazer mais um barco. Ah, vou ter que tirar esse vidro aqui, eu acho. Pera aí, eu acho que assim vai funcionar. Vai para lá, vai para lá, vai para lá! Vai! Não! <risos> ele não quer me respeitar. Calma aí, calma aí, tipo Não, pera. E se eu fizer assim, olha. Eu coloco o barco aqui e levo ele pra cá. Foi. Um foi. Calma aí. Vou deixar bem aqui só para ele não correr perigo de cair de lá embaixo. Aí, foi o outro. Boa. Agora eu preciso mandar uma técnica absoluta de tampar aqui. Faltou dois vidros. Ah, tá aqui. Técnica absoluta feita. Opa, faltou uma técnica absoluta ali, ó. Pronto, agora para a segurança deles, a gente vai dormir e vai levar eles para casa de manhã. Porque de manhã não tem monstros, eu espero. Ó, vou dormir. Pronto. Agora, para garantir que não vai ter nenhum monstro marítimo, eu vou dar uma olhada. É, deu uma olhada. Pronto. Tem uns peixes ali, mas acho que ele é bom, né? Vou levar aqui o primeiro. Boa, bora. Devia dar de levar dois barcos ao mesmo tempo, né? ser é mais prático. Mas fazer o que? Né? Já é um bom começo. Pronto. Primeira casinha tá pronta. Eu tenho outro barco? Não. E não conseguiu explodir. <risos> Agora a gente vai lá e pega o um outro villager. Tendo esses dois villagers em mãos, a gente já vai ter grande parte do nosso plano concluído. E vale lembrar que é ilegal ter aldeões. Quer dizer, era, né? <risos> Boa, bora tá por enquanto. Acho que o melhor assim fazer é dar profissão para eles aqui e esconder eles aqui dentro. O problema é que eu tenho que esperar ficar de noite de novo, né? Boa, tá de noite. Quebra aqui, villager. Aqui tem cama, villager para cá, para lá, villager. Não para lá, para lá, villager. Aqui tem uma cama, villager. Isso vai para lá. Agora você sai do meu villager. Oh, boa, ele veio profissão. Boa, boa. Por enquanto, tampa eles assim. Agora com isso. A gente quebrou a primeira regra desse servidor. Nós temos algo da habilidade de outra pessoa. Existe um mundo que alguém ainda tem o livro de desvio. Ele pode ser sido... eita, na minha frente. E pode ter sido um, um, uma, uma, uma, um golpe da parte dos meninos. E o Tugu pode ser enganado. Mas eu não ligo. Agora a gente tem aldeões e a gente pode finalmente começar a trabalhar para se tornar os players mais fortes desse servidor de Minecraft.